Olá e gurias, tudo bem com vocês? Dizinho que novamente para a segunda parte do nosso tutorial sobre o Ouro Didit. Tutorial com todos os comandos, isso mesmo que você ouviu, todos os comandos. Oh, quase todos. <risos> Mas, mas, antes de mais nada, já se inscreva no canal, deixe seu like, pois isso é muito importante, me incentivar a gravar mais vídeos legais como esse. Me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo nesse momento. Eu sou alguém muito legal, pode me chamar para conversar que a gente bate papo. E lembrando que todos os comandos estarão no link da descrição. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Ok, chegamos agora nos comandos de clipboard. O que, que são comandos de clipboard? São comandos de ctrl-c, ctrl-v, são comandos de copiar e colar. Então bora lá. Como é que a gente vai fazer isso? Também essa aldeia toda aqui atrás de mim, eu vou querer levar la toda pra algum outro lugar. Então, vou copiar aqui, até aqui, onde é que é a parte mais baixa, aqui ó, que é a parte mais baixa. Aqui é mais baixa. Vou dar um expand pra pegar até o céu. Expand 15 blocos para o alto, barra, barra, copy. Vou copiar. Agora eu quero colar em outro lugar. Por exemplo, eu quero colocar lá onde é nosso ponto de spawn. Por exemplo. Como eu tenho o um minimap, a gente vai dar um teleporte, spawn. Olha, chegamos no spawn. Aí vamos supor que eu quero colar em algum lugar. Eu vou colar ela. Ah, deixa eu me afastar um pouquinho para não estragar a coisa toda. Vou colar aqui, ó. pela grandinha. Pra colar, é o barra barra paste. Demora um pouquinho porque é uma área grande Aqui ó, colou Atrás de mim Colou, ficou meio bosta Ficou meio bosta Por quê? Porque eu não tomei cuidado com algo muito básico Deixa eu dar um undo pra desfazer Deixa eu voltar lá na aldeia Pronto, voltei na aldeia Tem algo muito importante Que você tem que tomar um cuidado Por exemplo, selecionei tudo, né? Coisa que eu não fiz Que eu sou um tremendo idiota e Aqui ó, ele tá a aldeia, certo? Escolhe um ponto Um ponto que você sabe que não vai Te atrapalhar muito Então, eu vou pegar a pontinha aqui ó Exatamente, puxar a posição 1 Vou pisar aqui ó Pisei aqui Agora eu dou o copy Barra, barra. Copy, copiou, certo? Aqui onde eu pisei. Agora eu tô olhando pro norte? Não tô olhando pro norte. Então melhor eu fazer daqui, ó. Que ele cola no norte. Opa, aqui, ó. Sim. Desce. Melhor. Barra barra copy comigo olhando pro norte. Mas vamos pra outra área. Vamos pra outra área. Spawn. Eu voltei pro spawn. Lembrando, eu estava olhando pro norte no momento em que eu copiei, né? Então, teoricamente, tem que olhar pro norte também na hora de colar. Eu vou colar aqui, ó. Nessa área. Uma área um pouquinho mais baixa aqui, ó. Que é mais baixo. Estou olhando pro norte, que nem estava lá. Barra, barra. Paste. Aí, viu? Agora ficou certinho. que eu tava pisando na posição onde eu colei e olhando pro mesmo lado, que no caso era o norte. Ó, tá aí. Nossa aldeia aqui. Ah, mas ficou feio, ficou estranho, não sei o que. Papati, Bah, sério que ficou feio? Ficou estranho? Então, Antes desfaz, pô. Barra, barra. Um Pera aí. Barra, barra. Pronto. Voltou tudo a ser o que era. Agora deixa eu pegar algo um pouquinho mais. Um pouquinho menor Como vocês sabem São comandos de copiar e colar Então, por exemplo Além de copiar e colar Tem um comando muito legal Que é o Cortar Cut Recortou, tá vendo? É como eu tô pisando aqui Se eu der um Barra, barra, peixe Como não tem nada Pronto Colou no mesmo lugar Basicamente Recortar e colar faz isso não Tem que explicar, né? Outro comando que é legal Nesse É o seguinte Copy Pera aí Deixa eu pisar aqui na posição certinha Pisa na posição certa Dica óbvia então dois blocos de distância Olha pra cima Barra barra copy Copiou aí vamos supor que eu quero colar aqui Mas eu quero colar com ele virado pra algum lado Assim, que se eu colar do jeito que tá aqui, ó Barra barra base Ele não vai colar, ele vai colar de cá ó. barra barra faz um que eu não quero esse Porsche aqui Eu quero ele aqui ó Então barra barra Aliás, perdão, ele vai colar aqui do mesmo jeito, só que eu quero ele virado Então barra barra rotate 90 Ué rodou a cópia, bota então, um colar, Tum, peixe dele aqui ó, viu? rodou, de novo um do peixe, ele girou 90 graus e colou aqui, ok. Vamos supor que eu quero pule de cabeça para baixo, aí é o seguinte barra barra flip, girou barra barra peixe, ó e deu certo não <risos> Não deu certo, não me pergunte por quê, mas basicamente o comando flip era pra fazer ele girar de cabeça pra baixo. Por que não deu certo? Não sei. Não sei que é assim. Agora vamos supor que eu queira salvar pra usar em algum outro momento. Você vai usar esse comando aqui, ó, schematic, schematic, aí tem os argumentos, tá vendo? Delete, format, list, load, save, eu vou salvar, save, post, post, salvou o post, é pra eu poder ver quais eu tenho, barra, barra, schematic, list, aí ó, eu tenho duas coisas salvas, uma é a casa e a outra foi o poste que eu salvei agora, bom, a casa, o poste não tem necessidade de eu abrir, né, vocês já viram o poste, vamos supor que eu abrir essa casa, é barra, barra, schematic, schematic, load, Load, tem mais alguns argumentos, saindo format, file Formate, o formato tem só um Que é o mcedit, é o único formato que você vai usar agora E a casa é que é meu case, tá? Ou seja, se for maiúsculo ou minúsculo, tem que colocar Load case, pronto Agora se eu der um barra barra paste Vai colar uma casa... Colou a casa aqui porque eu tava no alto quando eu copiei Tá vendo aquele negócio que eu te falei do, do cuidado na hora de copiar? Tem que ter um cuidado Deixa eu colar aqui de novo, ó Paste, aí viu? A casa que eu copiei foi colada. Caso você queira se livrar desse negócio, você pode fazer o seguinte, barra, barra, schematic, delete, delete, né, casa. Então pronto, se foi. Agora se eu der um schematic list aqui agora, agora, agora, agora, <risos> viu, sobrou só o poste A casa se foi. Ok, a gente vai passar agora para os comandos de geração de itens. Por exemplo, geração de estruturas. É, vamos chegar aqui, ó. pronto. Estamos aqui na minha área, que eu não quero destruir, vou um pouquinho mais para lá. Eu não quero mexer nessa área não. Vou vir para cá até... Aqui, aqui assim eu posso brincar. Tá, vamos supor que eu quero gerar um cilindro. Um cilindro oco. O que a gente faz? A gente dá um barra, barra, H... Cicle, seal, né? No caso. Aí o bloco, por exemplo, bloco de pedra. Bloco 1. E o tamanho? O tamanho eu vou querer, sei lá, 20. Grande pra caramba. Ó, tá vendo? Ele gerou um, um círculo. O círculo é o cilindro. Legal, né? Isso em volta do campo onde você está pisando. Bacana, né? Bacana. Beleza, isso faz. Um do. Tem como definir a altura também? 20, 10. Aí, definiu com a altura de 10, tá vendo? Ó, oh, que legal Isso faz Um do Vamos supor que eu queira fazer a mesma coisa Só que, que maciço É só tirar o H Tiro o H Demora um pouquinho que são 3 mil blocos, ó, oh, gerou Acho que pra baixo é mais fácil descer Ó, uhum. oh, ele gerou o mesmo cilindro Só que dessa vez Ele é maciço Será que alguém faria um cilindro maciço? Não sei. Talvez tenha utilidade, né? Talvez, talvez. Vamos supor que eu queira gerar uma esfera. Você pode fazer isso também, ó. Uma esfera. Uma esfera do dragão, barra, barra esfere, de um bloco qualquer, um é, tamanho 20, por exemplo. O ruim desse comando é que ele gera com você dentro, ó. Você tá dentro da esfera. Aí, ó. Gerou uma baita esfera maciça o comando para gerar uma esfera oca é semelhante aos outros, mas vamos tentar fazer a esfera do um item mais bacana, que é glowstone, glowstone é 89 olha só, barra, barra h esfere 89, 20 4584 blocos para gerar a esfera, demora um pouquinho pronto, gerou a esfera Ó, gerou uma esfera oca não tem nada dentro Aí se você sair aqui fora. Aí é, de longe parece uma esfera do dragão. Isso faz. Undo. Apaga a esfera. Demora um pouquinho que são 4 mil e lá vai porrada de blocos. Vou até pisar aqui em cima pra esperar. Ó, saiu a esfera. Agora vou fazer uma pirâmide. Basicamente os comandos aqui agora se repetem. Pra fazer uma maciça é só o comando pirâmide ou uma, ou uma oca. O um comando com H no início. Então... Olha, barra barra H, pirâmide Vamos no bloco de glowstone de novo Bloco 89 Tamanho, opa Bloco 89 Tamanho 10 Vai ficar pequenininha pra ser rápida Ó, pronto Acima da minha cabeça fez uma pirâmide <risos> Ah, moleque, olha que bacana Se você fizer a mesma coisa com Sem o H, ele vai fazer uma pirâmide maciça Ó Fez uma pirâmide maciça Acima da sua cabeça Doido, né? Vamos fazer Ok Agora tem um comando aqui Que eu simplesmente Acho ele Um dos mais legais De todos Que é esse aqui, ó Eu vou selecionar Daqui Até Ah, tá bom Até aqui mesmo Exatamente isso Adivinhou Que é barra Pumpkins Size Sei lá 10 Não mudou Size 100 Ó, mudou de 7 Size 1000 10.000 Agora vai travar a travada 24 O que, que esse comando faz? Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês O que, que ele fez uh, uh, uh, Aqui não Não Não dá pra ver Mas ele criou uma floresta de... Ele criou uma floresta de abóboras, cara Vamos entrar aqui Uma área menor 15 mil Ó, criou três. Onde? Não sei, cara Não sei onde ele criou três. 10 ah, aqui, ó Agora Mais pertinho, ó 4, 10. Aí, tá vendo? Cria a floresta de abóboras Esse comando é muito bacana, cara Muito bacana Esse é muito útil Eu gosto desse Tem mais uma porrada de comandos pra mostrar Mas o último que eu vou mostrar é esse aqui, ó Snow Ele cria Uma floresta de neve em volta de você Tem como definir um raio, por exemplo Sei lá Mil Vai demorar um pouquinho Ó Vou até subir pra ver Tá, até travou o servidor Barra, barra Snow é 10 Ó, virou a neve até ali em cima Defini um pouquinho maior Snow, 100 Hahaha, <risos> moleque, olha lá, tudo Tudo ficou de neve É claro que nesse bioma aqui essa neve vai derreter Mas, mas, que ficou legal ficou Olha só aqui, ó Doido, cara Doido Deixa eu ir aqui mais pro meio Deixa eu colocar aqui, ó De novo Snow, 100 Tudo, cara Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo neve <risos> Uou Caramba, tá muito bonito, velho Olha o nosso celeiro ali, ó Muito legal Deixa eu ver se o gelo aqui congelou Ó, congelou a piscina Ah, tá derretendo já Congelou até a piscina, cara Cara, é o seguinte O Goro de a gente tem muito mais Mas muito mais itens que isso Por exemplo, tem um Muito mais comandos, na verdade, né? Tem o Green Que serve pra voltar tudo isso aqui pra grama Mas vou dar, dar uma área menor 50 Então, é, não deu certo <risos> Mas galera, esse foi o nosso tutorial sobre o ouro de edit Tem mais uns itens? Tem, tem mais uns comandos. Mas como eu disse, estão todos na descrição desse vídeo. Se eu mostrar tudo, vocês não vão assistir, né? E também porque o vídeo já tá muito, muito, muito, muito longo. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no gostei se você gostado do vídeo, obviamente. Hein? Mas é impossível não gostar. É isso, <risos> o Soldinho. Muito obrigado por me assistir. Ah, me sigam nas redes sociais, porque esse YouTube Filha da Mãe não notifica todo mundo. Mas eu sempre publico no Facebook, no Instagram, no Twitter, e em qualquer outra rede social que tem colocado na descrição e no grupo do Discord, entre no grupo do Discord para fazer parte desse servidor muito louco. Muito bem, isso aí, eu sou o Dinho, muito obrigado por quem assistiu. Até o próximo vídeo. Tchau.